Fala, player! Will, aqui você está no canal City Games e player, eu trago um vídeo aí rapidinho de última hora para dar uma notícia sobre o novo, a nova atualização de Cyberpunk 2017. Eles acabaram de subir esse patch aí para consoles, né? Playstation 4, Xbox One e PC, tá? E aqui eu tô no site da CD Projekt Red, do Cyberpunk, na realidade para falar para vocês o que que eles colocaram, né? De atualização, o que que eles corrigiram nesse patch aqui eu vou ler aqui com, você, com vocês rapidinho, beleza? Eu já fiz, é, só mais um ponto, eu já fiz o download do patch. Eu postei um vídeo anterior que ele estava pedindo né, no, no Playstation 5 que liberasse 57 GB. Mas na realidade foram 16 GB tá, de atualização ali uh, que precisou fazer de download. Então vamos lá. Falando aqui, uh, o patch 1.1 para Cyberpunk está disponível para PC, consoles e Stadia. Nessa atualização, nos concentramos em várias melhorias de estabilidade que você pode encontrar descritas nas notas de patch abaixo. Continuaremos esse trabalho no patch 1.2 e em outras atualizações futuras. Ao mesmo tempo, continuaremos corrigindo as bugs que você encontrar e ouviremos seus comentários sobre como melhorar a experiência geral do jogo. O jogo não é ruim, mas tem alguns probleminhas chatos ali, tá? Estabilidade. Várias melhorias de estabilidade, incluindo melhorias no uso de memória em vários sistemas de jogo, personagens, interações, navegação, vídeos do jogo, notícias, TV, etc., folhagem, efeitos de laser, minimapa, dispositivos, inteligência artificial, tráfego de, ru de rua, sistema de danos ambientais relacionado a GPU e mais. Várias correções de falhas relacionadas a entre outros salvamento de abertura barra fechamento do jogo e ponto de não retorno isso acontecia demais o jogo corrompido save você voltava perdi o save era um negócio bizarro missões mundo aberto eu já dei uma olhada aqui é uma é, são correções a maioria das correções são são é, é, correções sobre alguma ligação alguma missão que você está recebendo então aqui por exemplo corrigindo o problema Uh, em que chamadas da Deleman terminavam imediatamente parecendo que não podiam ser atendidas no Epistroff, corrigindo um problema em que os jogadores não recebiam chamadas, uh, não recebiam chamadas de Deleman ao abordar veículos relevantes no Epistroff. Então são são essas side, side quests praticamente a maioria das side quests que tinha algum probleminha, eles corrigiram ali, tá? Aqui no, no Wii, eles corrigiram o problema em que o prompt para sair do. Aqui é um, uma falha específica num ponto do jogo, né? Corrigiram um problema em que o prompt para sair do Brain Dance podia estar faltando, removido um item inválido do saco. Não entendi bem. Uh, visual, corrigindo um problema em que a trajetória de uma granada poderia ser exibida no modo foto. A matriz das partículas foi corrigido parecendo rosa quando vista de perto. Corrigido carros gerando spawn incorretamente em report, Reported Crime, well, Welcome to Night City. Uh, conquistas: Corrigiu, Corrigido um problema ao completar um dos assaltos em andamento em Santo Domingo às vezes não contribuíam para a progressão da conquista de Jungle, impedindo sua conclusão. Uh, e aqui ele entra numa parte de diversos, vamos ver aqui. Resolvido o problema responsável por salvamento superdimensionados relacionado ao modificador que indica se o item foi criado. Uh, o, o, o corte do tamanho, excedente do salvamento já existentes. Observação: isso não corrigirá arquivos salvos do PC corrompidos antes da atualização 1.06. Corrigido um problema em que a entrada podia parar de registrar ao abrir a roda da arma e realizar uma ação, corrigindo o problema em que o botão continuar no menu principal poderia carregar um salvamento final de final do jogo, se eu não me engano isso aconteceu comigo. Vamos lá, e aqui a gente entra nas especificações do que foi corrigido em específico para cada plataforma. Específico para Playstation, otimização do, do desempenho de multidão no Playstation 4 Pro e Playstation 5, várias correções de falhas no Playstation 4 no, no Playstation 4. A gente vai entrar aqui nessa parte para ver se de fato né, teve uma otimização no desempenho das multidões. O que acontecia antes é como conforme você andava que nem era uma multidão assim comparado ao PC, é, não renderizava as pessoas, eu acredito né, que é isso. Específico para Xbox, uso de memória aprimorado para a criação de personagem, espelhos, varredura, Controle remoto da câmera, menus, inventário no mapa, entre aspas, no Xbox One, no Xbox One X e Xbox One S, não é no, no nada para o Xbox Series X, tá? Uh, específicos, específico para PC, agora será possível obter conquistas enquanto estiver no modo offline da Steam. Nota, o modo offline precisa ser ativado antes de iniciar o jogo, essa mudança não funcionará retroativamente. Resolvidos os travamentos de inicialização do jogo relacionados ao carregamento do cache nas placas de vídeo NVIDIA, específico Stage, o áudio de concerto não deve mais ser audível em Never Fade Away, corrigidas texturas corrompidas em várias armas brancas, configurações padrões de zona morta ajustadas para serem mais responsivas observação dois pontos a alteração não afetará as configurações a menos que sejam definidos como padrão tá aqui já tem os comentários da galera esse pet saiu agora à noite praticamente eu recebi uma notificação do no Playstation 5 já baixei e já vou aqui mostrar para vocês pelo menos da parte que é da de Playstation 4 e Playstation 5 que eu vou jogar no Playstation 5 a questão da do desempenho de multidões tá é, Player vou colocar esse link na descrição do vídeo caso vocês queiram ler com mais calma a uh, enfim caras terão vários pets até o jogo ficar de razoável para bom ele tá de ruim para razoável na realidade né tem muita coisa para corrigir o, o, o próprio CEO né da, da CD Project Red ele veio a, a público se pronunciou dizendo que ele assumindo a culpa esse tipo de coisa então vamos esperar o jogo, é, vamos esperar que eles resolvam né, esses problemas aí e que não afete também, não fica o um jogo né, com 300 GB de memória, hoje ele está em 102, tá? Então vamos ver como que está a questão da multidão agora, vamos ver. Então aqui player, vamos chegar num lugar aqui, vamos chegar num lugar aqui que tem um pouco de mais movimento. Aí. Olha isso, o negócio já apareceu, já não apareceu, apareceu de repente as barraquinhas aqui, né? Mas beleza, aqui já dá para ter uma ideia, né? A gente já viu que o negócio apareceu de repente, não foi nada. Ei, aí, pô. acha que É. Tirando a parte da moto que a gente chegou de repente ali, nada está renderizando do nada, né? Aqui tem bastante gente. E aí? Olha pra frente, pô. Não estou de humor. É. Vamos ver esses malucos aqui. Ih, ô Johnny. nem Fica aí, Johnny. E você? E aí? Tá há muito tempo em Night City. Enfim, player. é Difícil notar alguma diferença. Esse maluco aqui. Tá sem cabeça ou tá triste ali? Ah não, o cara tá deitado. Achei que o cara tava sem cabeça. É, os gráficos, cara, não estão tão muito ruins, de fato. Tá bem ruim. É.. Muita rebarba, você vê que o negócio não tá bem polido, né? Mas normal. Ai, Olha o dog do cara. Com a salsicha quadrada. A salsicha quadrada. <risos> é, tá desse jeito aí, mano. Mas beleza. Enfim, as melhorias a gente vai ver com o tempo mesmo, né? Dificilmente a gente vai ver alguma coisa de bate-ponto agora. Vocês viram na hora que eu cheguei de moto ali, meu, as barraquinhas demoraram um tempão para aparecer. Então, enfim, o negócio tá renderizando ainda, né? Tem muito o que fazer ainda, beleza? Mas, player, agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever. Tem um link do grupo no Instagram do canal, tá? Também que é bacana que a gente troca bastante ideia lá. E compartilha o vídeo, dê o um like se foi bacana aí, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, fique com Deus. Fui!